Feita é pega em pleno ritual de iniciação no meio do mato. Criatura gigante filmada em alto mar. A manifestação do espírito do boneco Nicodemos. Sereia filmada descansando nas águas. Criatura com a boca estourada ataca uma jovem indefesa. Criatura assustadora encontrada em floresta na Indonésia. Fantasma se manifesta debaixo da mesa. Jovem diz ouvir vozes dentro do quarto a chamando pelo nome. Câmeras de segurança registram coisas estranhas em várias residências e muito mais. Mas antes, já vai deixando seu like para o nosso vídeo ter o um maior destaque na plataforma. E se não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as nossas notificações na tela do seu celular. Essa jovem não suporta ficar um minuto naquele quarto. Segundo a mesma, lá dentro, a todo momento há uma voz a chamando pelo nome. Carlinha, me fala alguma coisa. Me responde. Eles estão aqui. Ele quem, menina? Não tem ninguém aí, eu já te falei. Tu tá vendo coisa, menina. Você levanta daí. Eles estão me chamando. Carlinha, não tem ninguém te chamando, menina. Você levanta daí, menina, logo. Eles estão aqui, tio. Carlinha, pelo amor de Deus, Carlinha. Não tem ninguém aí, Carlinha. Te levanta daí, você levanta. Vem, menina. Já é tarde da noite, vem, você levanta. Câmeras de segurança de uma residência registrou um estranho fenômeno paranormal por volta das 3 da madrugada. Estava maratonando uma série quando de repente algo a puxou pelo cabelo de forma brusca. É evidente que ela está sob a companhia de um fantasma. Mais um vídeo captado por câmera de segurança mostra o ataque de um terrível poltergeist. Ah. Primeiro a porta bateu sozinha, na sequência a cadeira do computador se moveu e algo invisível puxou a roupa daquela mulher. Alguns jovens se dirigiram a uma floresta para acampar, foi quando deram de frente com um grupo de pessoas fazendo um estranho ritual. Aceita se reunindo fora dos holofotes. Parece um rito de iniciação. Haja vista ver uma pessoa no centro sendo consagrada. A gente sabe muito bem o que acontece quando o segredo é descoberto. Mas eles conseguiram fugir a tempo. Estão tirando ouro de fogo? Vem, vira, vem, vem. vem. Vamos a ir, mira, mira! mira ¡Uy, wey, wey! Este es el boneco Nicodemus. Me dijeron que lo dejara toda la noche leyendo la Biblia y pasan cosas muy malas. Cuando lo dejo unos segundos solo con la Biblia, la manipula de una manera impactante. Tampoco le gusta estar encerrado porque se azota contra las paredes. Seu dono afirma que ele reage de forma estranha a objetos sagrados. Se move sozinho e até pode mudar de lugar quando ninguém está vendo. Neste experimento, ele pôs Nicodemus no armário e o trancou com a B. Ao abrir novamente, viu que ele havia se virado contra a Bíblia após destruí-la. Ele tentou achar uma explicação racional, mas só restou a espiritual. Um grupo de amigos estavam explorando um túnel. O que vocês estão dizendo sobre mim, você pode dizer Uau, você realmente não Na saída, uma das jovens viu alguma coisa. Você ouviu isso? Eu acho que nós vimos da outra direção. Seja o que for, parece ter ocorrido em direção ao canal. To run away. E lá está a criatura Um monstro com a boca toda estourada Exploração na floresta maldita da Indonésia, o um local aonde os deuses habitam. Nas imagens, vemos a manifestação de uma entidade materializada, uma laminutação. O Espírito Maligno, conhecido como o Espírito Maligno da fofoca. Isso poderia explicar o cumprimento de sua língua. Pelos poderes de Allah, ele tentou estirpar o mal da sua frente. Depois de muita dificuldade em uma luta corporal, ele finalmente conseguiu mandá-lo embora. No Japão, algumas pessoas está. Tempat muito bukan ya. Yeah. muito bukan ya. Yeah. Oh. Allah... Ah. Allah... Allah... Ah. Ah. Estavam brincando com um jogo sobre uma mesa em cima da mesa só alegria e diversão Mas embaixo dela só tristeza mente perturbador, um rosto cadavérico fantasmagórico olhando bem na direção da câmera. No vídeo que se segue, uma linda sereia é filmada encalhada após nadar próximo a uma praia. Após um momento de descanso e antes que fosse pega, ela deixou o local. Registradas no Pacífico, uma imensa criatura foi captada do alto de um helicóptero. O ser que se assemelha a uma raia gigante foi cercada enquanto nadava próximo à ilha da Tailândia após um terremoto. Um animal desconhecido se assemelha a um grande caju e pode ser um dinossauro vivo. Oh my god! Oh my god! We'll